Santa Baíga a barriga! A bola, a bola, Sara, te, te segura a bola. Isso. Isso. Aí, 1x0 um aqui. 1x0 um lá, vai mais uma. Aí, deu 2x0 aqui já. Só com a bola, só com a bola, só com a bola. Eu, eu.